votas para a pessoa autodeclarada preta, parda ou indígena. Você se autodeclara preto ou pardo? Saiba que haverá uma comissão para verificar se seus aspectos físicos o caracterizam como pertencente à população negra. Ou você se autodeclara indígena? Saiba que terá que apresentar a autodeclaração preenchida, além de assinada e validada por lideranças da sua comunidade ou representações institucionais. Bem, se cursou todo o ensino médio em escola pública,